Temos aqui ele que é um grande safado. Por favor, se defina em uma palavra. Ai, ah, vou mamar! Incrível! E foi assim que o Gato, Gato nasceu. Foi assim que o Gato, Gato nasceu. Gato Mande. nasceu. Nasceu. nasceu.